E aí pessoal, aqui é a Paloma Hoje eu fiz o, alguns desafios do Dan E também eu joguei com ele Nas casuais Começando o desafio aqui Mudar o modo de exibição Confira aí, pessoal. T. Ah, que fim. Isso é difícil. Ei. É isso. Round 1. Fight. Teiana aqui o Dan. Vamos <risos> ver se esse desafio vai me ajudar a ganhar aqui pelo menos uma vitória. Um round total. Okay. What's up? What's up? e vega. Pra quem for treinar com o mesmo pra jogar com ele, um personagem que não, não tá ruim não. Round 2. Essa roupa do Dan aí é em homenagem ao Mr. Karate, que é das SNK, viu? <risos> da farofa! <risos> Eita! Uh. Do, do dance foi, foi curtinho. Olha, o Vega deu v shift. Ah, ok. E que eu também tenho v shift aqui. you win Big will do Pessoal, o que que vocês acham achar aí desse personagem? Vocês já jogaram aí, te testou ele? Comente aí nos comentários o que, que que vocês acharam dele. Round one. Fight. vai ficar apelando com essa garradinha dele. Olha deu ver shift também sei dar. Nilu não tentou muito não. Pra dar o V-Shift você tem que dar o soco forte, o chute médio, mas não pode estar segurando em nenhuma direção, viu? Nem pra baixo, nem pra cima. Vega, você vai morrer! errado ah, que pouco que sempre foi <risos> Ai, ah, eu não acredito. Round 2 você vai ver. mal. Puxa vida. Morre logo. Final round. <risos> Mata <risos> Ai, Esse golpe aí, meu Toma E não pegou meu especial Esse V-Shift, tô ferrada Os jogando Tudo sai <risos> Ele me enganar, né, velho? Toma! Olha, só que essa. <risos> Quase morrer aqui! Toma! Mulher, <risos> <Olha>, saiu fora! <risos> Polo. Oi meu Olha, ele o meu VT foi sozinho lá. You lose. Meu, vamos empatar agora? Não é possível que ele vai desistir? Na casual. Ixi. Olha, dá pra treinar com esse dunk, aqui, com esse tenente Dan Pegar é o jeito que você vai ver. A vida. Essas garras só atrapalham. Toma! What's <risos> up, Ah! What's up, what's up? <risos> Tô aqui só na defesa para atacar. <risos> ah não! Ai, tá vendo que não foi tudo? Vai, a perna aí. Especial do olha. gostei. style! é o que é que vai, vai ver vai lá. o trabalho que ele faz, ua que Toma um na cara. Cara, fala What sério. The é, parece que eu ia cair nessa. Big Bro will do his best. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para quem não é inscrito. Obrigado por todos acompanharem o vídeo até o final. Então até o próximo vídeo e tchau!